jovens sejam bem-vindos a mais um vídeo do motovlog Belém nesse trânsito caótico de Belém no Pará desculpem pela ausência nos vídeos mas agora com essa fase do TCC tá bem complicado de, de às vezes tirar um tempo para fazer um vídeo bacana sair mais e também o áudio da câmera não tinha conseguido ajeitar o microfone ainda e não tinha do tempo de ajeitar o microfone e aí gravar um áudio sem ficar bacana não não vale a pena esses dias eu, a gente até pegou a estrada com a moto né quem, quem pilotou a viagem toda foi sua, minha namorada aí ah, pode vir até um vídeo recente que eu coloquei aí a gente fez o motovlog mas aí na hora de ouvir o, o áudio ficou uma bosta a posição do microfone não tinha ficado bacana no capacete então a gente deixou para então eu fiz uma edição mais de com música só um resumo mesmo do que que rolou e como que foi aí esse é um o que eu vi ali atrás é um, um pouco do tema do que eu vou falar hoje e aí eu tenho feito um pouco dessas coisas né de, de viajou a trabalho mas aí gravou mas aí o áudio não ficou bacana então pegamos e fiz um vídeo menor o vídeo de hoje é um pouco falando sobre que eu tô um pouco de saco cheio cara desse trânsito é muita gente imbecil no trânsito, cara. Vocês viram lá atrás o taxista lá parado conversando com o e o trânsito todo engarrafado por causa dele, não tava fluindo. Essa foi uma das situações de várias e várias e várias outras que acontecem aqui na cidade. Ontem, por exemplo, a gente teve um, um amigo nosso, né, o André, levou uma fechada monstra de dois... De um micro-ônibus e um carro, cara. Por pouco mesmo que ele não, não se acidentou e não se feriu. E se tivesse ferido ia ser uma porrada feia e ia se machucar bastante, né? dessa falta de, ó, falta de, de atenção para as pessoas, ó. por exemplo, se esse carro vai aí, é uma vaga que sobra lá atrás no final da pista, mas aí, as pessoas estão nem aí uma para as outras, mas, só quer saber do seu, parece que hoje em dia, você ficando mais, parece que a, a segurança do outro é mais importante, não, parece que o cara chegar a tempo no trabalho é mais importante do que chegar atrasado, por exemplo, ele se preocupa mais do que, peraí, que eu me enrolei, o cara se preocupa mais em chegar a certo no horário certo do trabalho, do que a tua própria segurança, então aí ele te fecha sem assim, querer, aí depois ele faz isso, ó, vai embora. Sai fechando todo mundo. Então nem aí. A pontualidade do cara no trabalho vale muito mais do que tua vida. E, além de... e não é só isso a questão. A questão é que o cara sai na bucha para ir pro trabalho. Não é o cara que sai cedo e chega no ponto. Não, o cara quer ficar até mais tarde na Netflix, quer ficar um pouquinho mais de manhã cedo no WhatsApp. E sai em cima da hora pro trabalho e sai cortando todo mundo. O carro é grande. Não, dá, não tem mesmo mesma mobilidade da moto. E o trânsito de Belém não coopera. Então a gente fica cansado dessas pessoas. sabe que não, As pessoas aqui no trânsito não estão nem aí mais uma para as outras. Não existe mais preferencial. Não existe mais é, aquele negócio de... Vai passa lá, cara. São raramente. Taxista é um dos piores casos assim, extremo nível de ignorância, eles, eles mesmo não estão nem aí para os outros, e o que a gente vê em relação ao motorista de aplicativo pode dizer, ah, mas os caras dizem rápido para pegar cada vez mais corridas, que por exemplo, os motoristas de aplicativo, não vou só citar aqui nenhum especial, mas o que é que tem, tem a avaliação lá do cliente né? se o cliente recomendar que ele está sendo muito prudente a pessoa vai reclamar e ele vai sofrer uma punição lá no chamada atenção lá no, na, na empresa né? no, do aplicativo já o taxista a própria empresa é ele mesmo cara e eu uns que não estão nem aí não se vão ganhar mais algum ou vão perder algum cliente então o cara do aplicativo tem que dirigir Bem prudentemente, bem educadamente, ser educado, porque esse que é o certo mesmo. Respeitando todo mundo. Tudo bem que às vezes tem uns malucos no trânsito que eles do nada muda o GPS, eles querem mudar de faixa em cima da hora, mas pelo menos a seta eles dão. Já nem isso os outros. O táxi, por exemplo, só faz jogar o carro nem aí se tu tá atrasa ou não. E é quem tá te vendo que tu tá atrás dele, mas ele faz a mesma coisa. E cara, eu acho o motorista de carro, a seguinte situação, eu acho que eles, exceto que já os que já estão com a carteira nova agora, né, que tocando naquele embalo, oh, minha carteira nova e tal, comecei a dirigir agora, meu carro, liberdade, até pegar o primeiro engarrafamento. Aí o que eu percebo muito nos, nos motoristas de carro que já estão um bom tempo dirigindo, é que as pessoas também estão sem paciência com controle de Belém. E aí a sensação que eu tenho, e dos relatos que eu já vi, alguém que dirige carro, é tipo assim, ah, eu quero logo chegar em casa, eu quero chegar logo no meu destino, ah, vamos logo, vamos, anda, anda, anda. Agora eu não uma sentido, é uma pressa porque está parado não tem nada que se fazer. E a pessoa se cansa dirigindo muito mais, devido ao tempo que passa no trânsito, o cansaço fisicamente e mentalmente. E as pessoas não aguentam mais dirigir com calma, querem logo chegar no trabalho, ou então na casa, não sei lá. Na volta o trabalho é pior do que na ida, não, acho que é a mesma coisa. E sem falar aqueles caras meninos de prédio, como o pessoal dizem, que é tudo sem noção, cara, para dirigir. Esses dias agora, olha, por exemplo esse aqui, ó, vai ligar a faixa dupla bem aqui, eu vou ter que contornar ele, porque ele quer fazer alguma coisa que não deve. Motorista é filhinho de papai, moleque novo, assim, não digo filhinho de papai, mas moleque novo sem noção da vida, sabe, que não... Não tem muita noção das coisas. Esses dias a gente estava indo comprar umas coisas na, na, na, na avenida, aí tinha um carro na frente. Aí do nada, simplesmente do nada, o cara resolveu limpar o para-brisa do carro dele. Assim, ligou o, aquela chavezinha onde está o pisca, né, que a gente puxa e, e joga água pro, pro parabrisa. para-brisa. Pois é, só que ele começou a fazer esse movimento. E quando ele fez isso, ele me deu um banho atrás, cara, deu um banho em mim na hora que estava atrás. E o cara jogando água, e a água indo por cima do, do para-brisa, né, com a velocidade que estava. Foi até que a gente buzinou feio para poder ele se tocar da leseira que ele estava fazendo. Ele estava jogando água em movimento e a água estava sendo expelida por cima do carro e atingindo os motociclistas atrás dele. Oh, não vai dar certo. Falei? Oh. Só não dei preferência para aquela mulher na faixa porque eu estava prestando atenção pro taxista que estava me fechando. E ela, além disso, a gente aqui em Belém, acho que. Não sei, acho que talvez esteja igual nas outras cidades. Aqui a gente anda com muita atenção no trânsito, mas não é por causa de você bater o carro da frente ou o carro do lado. É para os carros que estão na tua frente não te baterem de ré. Como já aconteceu com a minha namorada. A mulher parou um pouco acima da frente, em cima da faixa, né? E aí ela simplesmente fechou o sinal, ela quis dar uma ré para ficar na certa, né? Dentro da faixa, para não levar estoque Só que minha namorada estava bem atrás dela. Não tinha como ela dar ré. Então ela deu ré em cima da moto, da PCX, lá arranhou um pouco. Mas como na época a minha namorada não tinha carteira, nem nada, então não tinha, como, enfim, não tinha direitos, né, não devia nem estar na rua dirigindo. E aí acabou que foi só um reuniãozinho mas aí deixaram, deixou por isso mesmo, porque não tinha carteira, ela legal que quando ela fosse cobrada a mulher, a mulher queria bater fora da carteira dela, não ia ter carteira. Então evitem isso, viu gente é um risco que vocês vão pra rua opa, eu fiz também, dirigindo sem carteira, porque se acontece uma merda dessas, tu não tem direito nenhum porque tu não tem carteira de motorista, por mais que o motorista da frente tenha feito uma porrada, mas tu não devia nem estar na rua, como poderia dizer assim, sem carteira é, é, é cruel. Mas é aí que tá né, a minha namorada tava sem carteira, ela ainda não tinha carteira de motorista Mas a moça da frente que tinha carteira, tá, fez uma cagada daquelas né De dar a ré em cima dos outros Então a gente dirige muito assim, antes eu, eu pilotava muito a moto com De olho em assalto, ladrão, essas coisas, dá olho bastante, mas agora Eu já olho muito pra trás, se é o cara que não vai dar na minha traseira Se é o cara que tá aqui do meu lado não vai entrar do nada sem, sem dar seta nenhuma as pessoas estão nem mais com as outras, como eu falei lá tarde antes, né, o mais importante agora é o cara chegar no trabalho dele, fazer as coisas dele e que os outros que se lascam no trânsito. E ainda tem desses, que são pessoas que, que pregam o um mundo para fazer o um mundo melhor, que são na igreja, que... Defendem a igualdade no feminismo, essas coisas, luto contra o machismo, mas no trânsito. São os FDP dirigindo. Quem, é, quem pega muito essas flagas assim é meu meu amigo Alexandre, lá da FES 250. O canal dele tá na descrição do vídeo, podem seguir aí, assim como também de outros motos em Belém do Pará interior que ficam aí na descrição do vídeo. Olha que esse cara já ia fazendo aqui ó, ah, é contramão, quando abriu o sinal ele vai meter o carro na contramão e vai direto. E aí o cara que tá lá na frente, quando ele for fazer a curva mais fechada, vai se assustar com o cara vindo na contramão e corre o risco de ser acidentar é assim agora. O problema é que as pessoas sabem que Belém não tem mobilidade urbana nenhuma e ainda assim insistem em sair em cima da hora o trabalho. A gente dá, se dá o luxo de andar de moto é, e saindo um pouquinho assim próximo do horário certo né, mas porque a moto tem uma mobilidade muito, muito maior do que o carro. Então eu indo aqui na manhã eu consigo chegar no meu destino rápido e tranquilo e se eu fosse andar a voada não ia fazer tanta diferença assim coisa de um minuto dois minutos porque o sinal é fecha mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês um momento desabafo com esse trânsito caótico Ó, o nego aqui tem que ser tem ciclovia do outro lado o nego não vai pra ciclovia cara é generalizado Desde o ciclista, desde o cara que tem um patinete até o cara que tem, sei lá, um helicóptero, um avião. Aqui em Belém, ninguém... Respeita nada. Olha ali o jovem ali, ó. Tem a ciclovia do outro lado, bonitinha, com um espaço seguro, mas os caras querem ir pela faixa que não tem a ciclovia. E aí, antes quando não tinha, eu até falei isso em vários vídeos, meu. Quando não tinha ciclovia, os caras achavam muito, cara. Queimavam o pneu, fechavam a rua... Porque não tinha a ciclovia. Eu acho que isso não tem justificativa, cara. Eu quero ter a ciclovia e não andar na ciclovia. Não tem. Acho que mesmo que fosse esburacado, que fosse. tivesse areia, eu preferia andar na ciclovia. Porque é mais seguro pra mim, principalmente quando passa os ônibus. Então é isso, gente. Abração, se inscreva no canal. Se você não gostou desse vídeo, assista outros. Quem sabe você goste. Falou, fui!